Nota. Então, se tem algo que os mais antigos aqui no canal vão lembrar, é do vídeo Eu Sou Irmã do Arthur. E cara, era o melhor vídeo daqui. Por conta de uns erros, eu tive que privá-lo. Mas essa semana, falando com o Arthur, eu lembrei dele e me bateu a vontade de regravar. Só que desta vez com comparações melhores e mais qualidade de edição. Então vamos lá? Eu vou provar pra vocês que cada semelhança não é uma mera coincidência. Se não se lembram, um dos primeiros tópicos era justo da escrita. Porque ano passado eu escrevia muito igual a Arthur. Tipo. Muito mesmo. Mas infelizmente eu acabei desenvolvendo vocabulário de ADM. E parei de ser quem era antes. Então bora pular esse tópico. Na época também, eu tinha comparado os nossos nicknames antigos. Porque assim, Arthur é o antigo nome dele. E o Er, ele chegou de um administrador no clube Penguin. Pelo menos creio eu. E o Arthur com certeza é pelo nome dele. Antigamente, o meu canal se chamava Grazi Fifi. E esse nome se originou por causa de uma promessa que eu fiz com meu pai. E que infelizmente hoje, tem o nick de Geoase... E estou contribuindo para quebrá-la. Desculpa, pai. Mas enfim. O Grazi Fifi surgiu quando eu fui criar um canal aqui no YouTube. E meu próprio pai virou pra mim e disse. Coloque um nome que você nunca se arrependa de ter colocado. Algo que você leve pro resto da sua vida. Algo que crie e se reflita a sua imagem na internet. E do meu lado, enquanto eu criava a conta. Tava minha cachorra que não era o cachorro com C. Mas chamado por Bia garnoki Sim, eu dei esse nome pra ela. Era Fifi, e meu apelido como dito lá é Grazi, que juntos formavam Grazi Fifi, uma origem parecida com a do Arthur. Depois disso, o Arthur tirou o Air do seu nickname, e eu também tirei o Fifi do meu, mas fiz umas modificações... Coloquei meu apelido, Grazi, no Google Tradutor, e cliquei em um idioma aleatório, que caiu no japonês. E o resultado foi Guragi. E bem, vamos pra matemática agora. Grazi em japonês é Guraji. Gu mais Z é igual a G. Ge. Geuraji trocando J por Z, Geurazi. E trocando R por um L, Geuase. Então sim, eu continuo sendo Grazi aqui, assim como o Arthur, mas tendo meu nome modificado. Ah, mas diferente do Arthur, Grazi é um apelido, e não seu nome. Beleza, mas se o Arthur se chama Arthur Osvaldo? Pois é, além de que pelo menos creio eu que não exista nenhum Arthur com 2T. Mas sim, Arthur com H ou só com U. Então mesmo assim, existem semelhanças até no nosso passado. próximo tópico é o nosso jeito de conversar e ser. Quando eu não conhecia muito o Arthur e não falava com ele, ele me parecia um garoto arrogante. O que pelo menos uma pessoa que se chama é, filho da Geoase me disse, foi que a primeira visão dele sobre mim foi uma garota chata. O que já é um sinal. Mesmo que não tão parecido com o Arthur. Próximo tópico. Canal. Nós já comparamos o nome. Agora vamos para algo mais importante que também acontece com vários canais. O Arthur deletou vídeos antigos dele por serem vergonhosos. Ou melhor, cringes. Eu fiz a mesma coisa e pelo mesmo motivo. Porque, meu Deus, a vergonha que eu tenho daquilo é gigantesca. Assim como entendo o Arthur ter os vídeos antigos dele. Nós também temos algo que eu posso usar para dizer com orgulho. que cada semelhança não é uma mera coincidência. Eu criei meu canal no dia 10 de setembro de 2017 e que eu dei no dia 16 de setembro do mesmo ano. Ou seja Arthur, meu irmãozinho mais novo? Pois é. Cada semelhança não é uma mega coincidência. Cachorro com ceia. Cala a boca mano você é cringe velho.